Queridas amigas e queridos amigos, sempre passei a comemoração do Natal com vocês. Por isso, dirijo-me hoje a vocês com o coração apertado pela vontade de participar personalmente aí desta festa em que sempre me senti extremamente acolhida. Assim, fiz questão de falar com vocês para reafirmar meu compromisso com as políticas de inclusão, para as catadoras e os catadores de material reciclável e a população em situação de rua. Sou presidenta de todas as brasileiras e todos os brasileiros. Cumprirei com tenacidade até 2018 a missão de fazer do Brasil um país que garante direitos e oportunidades iguais para todos. Tal como fiz em meu primeiro mandato, continuarei dando atenção especial aos cidadãos que foram historicamente negligenciados no Brasil, cidadãos que passaram a ter oportunidades inéditas nesses últimos 13 anos, mas que ainda precisam de apoio para conquistar tudo o que têm direito. Às catadoras e aos catadores de material reciclável garanto que continuaremos cumprindo nosso dever de ajudá-los a fazer da coleta e da reciclagem um negócio cada vez mais organizado e rentável, uma atividade sustentável que propicie condições dignas de vida para vocês e suas famílias. Já temos mais de uma década de caminhada juntos. A experiência brasileira de gestão de resíduos, com a inclusão dos catadores, é reconhecida internacionalmente como exemplo prático de desenvolvimento sustentável. O programa Cataforte vem estruturando redes de prestadores de serviços e mudando para muito melhor a vida de muitas trabalhadoras e trabalhadores. A Expo Catadores mostra a importância do catador e da catadora para o Brasil. Quero dizer a vocês que naquilo que depender do meu governo, a importância dos catadores só vai aumentar. Às brasileiras e aos brasileiros que vivem em situação de rua, faço questão de registrar meu respeito e minha solidariedade pelas batalhas que vocês travam dia após dia, sem nunca perder a esperança. Reitero o compromisso do Governo Federal, trabalhar em sintonia com todos os governos estaduais para garantir políticas de segurança mais vigorosas e eficientes para coibir as agressões praticadas contra vocês. Manteremos nossos esforços para incluir todas as famílias e as pessoas em situação de rua no Cadastro Único. Os Centros POP estão aí para garantir-lhes um local de abrigo, um espaço de convivência e de segurança. Estamos atuando junto à Rede de Saúde para que o direito de atendimento no SUS seja efetivamente garantido a vocês. Minhas amigas e meus amigos, contem comigo na luta por cidadania e melhores condições de vida. Eu conto com vocês para consolidar as mudanças que garantirão um amanhã melhor para todos nós. A vocês, brasileiras e brasileiros de coragem, desejo um Natal de muita paz e harmonia junto de suas famílias, de seus amigos. E um 2016 repleto de boas novas. Um grande abraço para todos vocês.